Oi, comunidades alternativas, sociedade alternativa, cultura alternativa, você sabe o que é? Já ouviu falar? Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Eu sou Evandro Sanguineto muito agradecido por estarem acompanhando o canal. Esse fim de semana eu encontrei com alguns encassauros, o pessoal mais antigo do movimento alternativo brasileiro. E isso aconteceu em Nova Gocula, a fazenda Nova Gocula que é a sede rural do movimento Hare Krishna no Brasil, aqui perto em Pindamonhangaba. E o encontro foi muito legal, um, um resgate, uma aula de, de história do movimento alternativo brasileiro e alguma coisa disso vou trazer para vocês nos próximos vídeos. Hoje a gente vai conhecer o Valdo França, vamos conhecer o Dr. Ulisses, que é de Belo Horizonte, o Valdo de Brasília, e o Cessalila que é diretor ou presidente de Nova Gokula, a comunidade rural do, dos Hari Krishna. Vamos conhecer um pouquinho da história do movimento, como é que foi o nono encontro em Nova Gokula, isso lá em 1985, por aí assim, e agora o 44º encontro, que vai ser o ano que vem, e que já começa a ser preparado e que vai acontecer lá em Nova Gokula. Vamos ver a fala do pessoal. O Nonoenca foi assim, o ápice, assim, foi o momento mais profícuo do movimento alternativo no Brasil. Nós tivemos um avanço muito grande da, da cultura alternativa através, a partir do, do Nonoenca. Tivemos aqui em Nova Bocura, em torno de, de 6 mil ou 9 mil pessoas. Tivemos técnicos de diversas áreas, praticantes de diversas artes de diversas culturas alternativas. Nós queremos fazer nesse 44 do quarto ENCA, uma, uma, uma retomada desse ENCA, que é um ponto de atração de conhecimento, atração de boas práticas, atração de boas filosofias, de boas tecnologias, e fazer do ENCA o ponto de expansão desse conhecimento dessas boas práticas para a sociedade. Então, essa nossa pequena reunião aqui em Nova Gopula, nesse final de semana, reunindo o Ulisses, que veio do BH, eu, de Brasília, o Evandro, aqui do Sul de Minas, e o presidente aqui da, da Fazenda, é, é o nosso primeiro, digamos assim, é, nosso, nosso primeiro encontro presencial, um trabalho que nós estamos fazendo já há algum tempo pela internet, mas foi o nosso primeiro encontro presencial, onde a gente pretende, a partir de agora, ir ampliando esse grupo, ir costurando as ideias e arrumando os aliados que vão possibilitar que a gente faça um grande encontro em julho do ano que vem, na lua cheia lua crescente para lua cheia para que a gente possa alavancar o movimento alternativo e trazendo para a Nova Gocula esse papel protagonista de concentrar essa informação e de expandir essa informação para a sociedade. Então, estamos aqui no primeiro núcleo presencial, com o Ulisses, Evandro, o Seixa, e, e eu aqui, né, para cristalizarmos um grande grupo de trabalho que vai fazer o 44º ENCA, um grande encontro para o Brasil e para muitas pessoas que virão em diversos lugares é, do planeta. É, oh, Paulo, é, primeiro, como é que você vê essa primeira, essa, esse nosso primeiro encontro aqui? Como é que você vê, a partir de agora, a nossa atuação? Bom, oh, em primeiro momento, se assim, a leitura que eu faço da geografia de Nova Couture, ela é bem é, é, é, favorável a tudo aquilo que nós temos como meta para a realização do ECA. Então, a primeira coisa que nós precisávamos realmente é um ambiente para que isso fosse desenvolvido. A Nova Fogô tem tudo aquilo que nós mais precisamos. Nós temos um ambiente agradável, alegria, felicidade, muita água. Beleza, meio ambiente. É uma ambiente. beleza assim, fantástica. Né? Quem vier aqui vai ter o, o privilégio de desfrutar de um ambiente assim, acolhedor, né? um ambiente de muita paz e uma beleza natural encantadora. Então a gente nem vai mostrar muito, porque a gente vai criar... A expectativa é para que você venha aqui conhecer essa, esse pequeno pedacinho do céu que a gente vai estar construindo esse novo momento, que é para mexer com a reflexão humana, é para trazer as pessoas a um, uma realidade das mudanças que o planeta precisa. Novo Copula está dando o um pontapé inicial, levando as pessoas a buscar essa mudança que o mundo tanto precisa. Novo Cúpula, na época ainda muito jovem, e eu apenas contemplava aquele evento de forma muito, assim, é, esperançosa, admirando todo aquele momento e eu pude ver o quanto isso foi significativo naquela época e que depois do Nonuenca houve esse, esse, essa influência né, no caminho alternativo é, aqui em Nova Gocula, em outras comunidades. Nova Gocula já está aqui há 42 anos está indo para 42 anos, é uma comunidade que está é, preparada para receber este momento. Eu acredito que é, será muito bem-vindo toda a experiência, toda essa diversidade de, de, de experiências, de, de tecnologias, de, de escolhas, de preferências, enfim. Eu acho que a gente pode conquistar um resultado onde podemos ter essa unidade, né, meio que abraçando a diversidade, então, essa diversidade na unidade, ou a unidade na diversidade, e consequentemente conseguir conquistar algum resultado prático para compartilhar com a sociedade em geral. Porque muitas vezes a gente vê a proposta alternativa um pouco distante, e eu acredito que é possível, com essa união, com esse novo momento, com uma linguagem acessível, a gente possa conquistar essa interação de forma mais efetiva com o público em geral. Nós estamos muito felizes com essa oportunidade, espero poder recebê-los adequadamente e juntos, como conseguimos juntos este, este resultado para o benefício do planeta, da sociedade, para que todos felizes, juntos, consigamos fazer a nossa parte. Nós esperamos, então, estar contribuindo para que Nova Gokula se torne ainda mais conhecida e vamos ver se aqui se torna, possamos contribuir para que Nova Gopula seja assim um, um espaço de, de aprendizagem, né? que as pessoas possam não só apreciar a beleza natural de, da região e, e possam usufruir dessa parte também filosófica e religiosa, mas que possam também aqui conhecer em Nova Gopula algumas tecnologias relacionadas à sustentabilidade de, eh, nas residências, nas fazendas, né? trabalharmos com alguma coisa voltada para saneamento, para energia. Né? Então, nós estamos começando essa história né? e nós esperamos que, que seja contínua, né? que nós que somos dinossauros, encassauros, possamos passar o bastão para as novas gerações Perfeito. e que Nova Gopula, que já foi um polo muito importante desse movimento alternativo, possa voltar a contribuir com a força que pode. Então um vídeo um pouco diferente dos que a gente vem trazendo, mas é um pouco de história, um pouco de resgate de... Da, da minha juventude também eu tenho um pé no movimento alternativo, tinha e estou voltando agora, e essa é uma outra conversa para um outro momento, a gente vai contar sobre isso, mas a, a, a ideia então é de utilizar o um movimento alternativo, ou antes o, o movimento alternativo aconteceu porque a gente saiu lá atrás em busca de alternativas àquela sociedade que a gente não se encaixava. E essas buscas acabaram se perdendo pelo longo do tempo, ou pelo menos essa é uma das visões dentro do movimento. E esse 44º encontro, novamente em Nova Gokula, ele tenta resgatar os princípios originais. Então, é buscar as alternativas, construir alternativas e compartilhar isso com a sociedade. E lógico, a sociedade escolhe se é de seu interesse ou não. Mas o que a gente vai estar abordando é a possibilidade de uma vida mais saudável integrada entre o um ambiente construído e o um natural. E isso Nova Gokula proporciona para a gente. Dentro do movimento, dentro do encontro, o que está se preparando é um grande encontro de mostra de aspectos de sustentabilidade. Né? Energias alternativas, saneamento ecológico... É, construções sustentáveis, design ecológico, um punhado de permacultura, um punhado de soluções que foram criadas ao longo do tempo e que agora precisam ser compartilhadas. Então por hoje é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.